Devido a muitos pedidos da comunidade, eu vou fazer um update do projeto OVR, que é um projeto muito interessante de metaverso descentralizado, NFT e jogos Play to Earn. Para quem não sabe, eu abordei o projeto aqui no meu canal há mais de 10 meses, eu fui a primeira pessoa do Brasil a falar sobre esse projeto, eu estava aqui e continuo muito bullish com o projeto. Recentemente eu entrevistei o CEO do projeto, Davi da aqui no meu canal, falamos aqui praticamente uma hora sobre o futuro do metaverso, algo que me interessa bastante aqui, realmente tem um potencial muito grande. Então, no vídeo de hoje, eu quero fazer aqui o update rápido, o que, que a gente pode esperar aqui do projeto OVR no médio e longo prazo. Então, bora lá para o vídeo. Então vamos lá, não se esqueça de deixar o like aqui no canal se você gosta de, de vídeos como esse aqui de altcoins também, tá? Algumas altcoins eu abordo no meu canal, altcoins que tem aqui uma base fundamentalista muito boa. E quando eu enxerguei esse projeto do VR, que realmente eu me encantei pelo projeto, fiquei extremamente bullish desde então, tá, pessoal? Eu investi, esse projeto aqui contava 20 centavos, né? Mais ou menos aí há mais de quase um ano atrás tá nesse projeto, tá? Agora o projeto está na, na casa aqui de 1.85 dólares, tá? Chegou a bater de novo aos 3 dólares, tá? Um projeto muito interessante porque a, a análise fundamentalista que eu fiz na época aqui foi muito bacana e tava uma barganha realmente esse projeto, tá? Então, pessoal, eu quero fazer aqui um vídeo de update pra vocês porque várias pessoas me pediram, até aqui que a gente pode esperar do OVR? Faz uma análise de preço, o que que tem de updates aí? Será que vale a pena investir agora? Então, eu vou comentar aqui sobre tudo isso aí no, no, nesse vídeo aqui de hoje. Então, galera, o primeiro update que eu quero falar pra vocês aqui do projeto OVR é o seguinte, tá? Bom, pra quem não conhece Primeiramente o primeiramente projeto, tem que assistir os vídeos que eu fiz no canal, tá? Tem dois vídeos aqui, ó. um vídeo que eu fiz mais ou menos há 10 meses atrás, tá? Então, deixa aqui o like também no vídeo. Aqui, ó. OVR Gema NFT de realidade aumentada com potencial de 30 vezes aqui, tá? E continua acreditando nesse potencial. Realmente... Tem um potencial muito grande. E recentemente também eu entrevistei aqui o CEO do projeto, David da Cutini foi uma conversa muito bacana aqui sobre metaverso, porque como vocês sabem, né, o Facebook está entrando pesado no metaverso, só que vai ser um metaverso centralizado, pessoal, e que o OVR está querendo criar aqui, é um metaverso descentralizado, onde vocês vão poder controlar esse metaverso aí, né, comprando os terrenos, né, criando as experiências de realidade aumentada. Tá? Então, isso aqui é realmente é muito interessante, Interessante, eu não quero ver o Facebook controlando o metaverso. Não, para mim, uma, um projeto como esse aqui é muito mais interessante que o Facebook, tá, galera? Então, assista esses dois vídeos aqui se você tem interesse sobre esse tema, tá? Então, pessoal, primeiro update que eu tenho para vocês aqui do projeto que é muito interessante, me deixou muito animado é essa integração aqui com a rede Polygon, pessoal, tá? Porque um dos problemas que o projeto tinha aqui, o VR era a, as taxas da, da, da, da rede Ethereum, tá? Porque a rede Ethereum tem um custo de transação muito elevado, né? E agora, essa integração que eles estão começando a fazer com, com Polygon, tá? É, vai reduzir muito as taxas para as pessoas poderem criar as experiências, né, vender, comprar terras, enfim, terrenos no jogo, né, no, no projeto, desculpa. Aliás, tem jogos também hoje em dia que tá? estão criando tipo uma espécie de, de Pokémon Go ali no projeto, você pode uh, capturar alguns tesouros aí pelo mapa, pelo mundo, tá, muito interessante mesmo. Mas isso aqui para mim é a virada de chave, pessoal, tá, é incrível, porque uh, uh, eles não queriam mudar uh, uh, para outra rede, né, eles Quiseram manter a rede Ethereum pelo fato do Ethereum ser a rede mais descentralizada aí, né, dessas de smart contracts. Então eles não abriram mão de abrir para outra aí blockchain, mas agora integrando com uma camada 2 com a Polygon, eles vão ter aí uma taxa de transação muito barata, tá bom? Então aqui muito interessante isso aqui me deixou muito animado, porque realmente o projeto perdeu bastante aqui valor de mercado devido às altas taxas do Ethereum, tá? Então isso aqui realmente vai fazer o projeto, na minha opinião, a subir muito aí ao longo do tempo, tá, pessoal? Porque esse projeto ele vai subir de preço à medida que tem mais pessoas aí criando, né, a conteúdos no, nas nas na, nas terras do jogo, né, no terreno. Só para explicar para vocês por cima aí para quem não assistiu o meu vídeo, né, basicamente o, o site que eles mostram também que que é, né, eles têm aqui você pode comprar, ó, é, terrenos, né, no, no uh, eles, eles eles basicamente mapearam o mundo ali em não sei quantos hexágonos né é realmente incrível o que eles fizeram tá aqui tem um vídeo explicando basicamente como é que eles fizeram isso tá até aqui ó basicamente eles, eles mapearam aqui o mundo em diversos hexágonos você pode comprar então esses é, aqui ó 1.6 trilhões de, de terras aqui de terrenos tá que são NFTs Então você pode comprar esse terreno ou seja você pode comprar um espaço no seu bairro por exemplo e esse terreno é seu você pode construir experiências de de realidade aumentada, ou até inclusive jogos, e que você quiser criar, tá? Eles têm um SDK muito interessante, né? Então, é realmente uh, muito, muito bacana mesmo o, esse projeto aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de detalhes em de alguns vídeos, inclusive, como isso aqui funciona, tá bom? Mas o problema todo, pessoal, é que para o projeto se valorizar, tem que ter criação de conteúdo e as redes, a taxa do Ethereum estavam tá, realmente atrapalhando o projeto, tá? E agora, com essa integração da Polygon, realmente está me deixando aqui né, mais bullish no projeto, tá, pessoal? Então, realmente, muito bacana. Acredito que aí o projeto vai... É, continua aí, eles tão, continuam para desenvolver, pessoal, tá? Tá crescendo muito a comunidade de, de Telegram, Telegram, eles estão criando, uh, não param de criar, você sabe quando tem um projeto que tá realmente criando algo, né? É, fica, na, fica na cara que é um projeto sério que eles estão realmente procurando desenvolver, inclusive na época o CEO lá da Vecotini tá buscando né, investidores pro projeto lá em Miami, nos Estados Unidos, tá bom? Então, outra, outro update importante aqui, que é o Map to Learn, né? Eu comentei também, inclusive, na, a gente comentou na entrevista que eu fiz com, com o CEO aqui da Coutinho, a gente comentou sobre esse Map to Earn aqui, tá? Basicamente, como vai funcionar aqui o Tokenomics, né? Então, existe aqui o OVR Lands, né? Os terrenos, deve ter o Map to Earn e o SDK. Então, basicamente aqui, ó, vai ser... O dono do terreno vai compartilhar as receitas aqui, tá? Dessas criações aqui do, do Map2earn com, com a OVR, tá? Com a equipe da OVR, tá? Basicamente como funciona. O Map2earn é essa, é, essa, é essa funcionalidade aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui como seria. Ó, você pode mapear aqui, por exemplo, você vai para Paris, você pode mapear aqui, né? O Arco do Triunfo, ó, ou nessa cidade você tem uma estátua lá, você quer mapear essa estátua, você pode mapear a 3D e ela vai aparecer aqui como um NFT, tá? Dentro do mapa. Então, as pessoas que têm o terreno, por exemplo, podem, né, no caso, monetizar isso né, e, e essa, essas receitas aí vão ser compartilhadas também com, com, com a, o projeto OVR, tá? Então, esse aqui, o Map to Learn, é muito interessante porque um dos problemas que tem no, no, na, na, na questão de mapear o mundo é que... Às vezes você não consegue, de fato, saber qual que é o posicionamento, o GPS às vezes não é tão exato, mas quando tem objetos como esse aqui, você sabe exatamente qual a posição que você está. O telefone filmando a região no mapa, identificando aqui esse desenho, ele consegue saber exatamente a sua posição no mapa tá isso aqui é muito interessante inclusive funciona para lugares fechados né quando você não tem acesso ao GPS então essa aqui é a ideia do map World né então inclusive vai gerar um bag Big data enorme para o projeto Tá, e a minha expectativa é ver outras empresas gigantes aí investindo no projeto VR também. Tá? Então, acredito que a empresa vai crescer bastante com, com, com a questão do Big Data, que vai ser realmente algo incrível. Tá bom? Então, outra coisa interessante que saiu aqui no, no, no projeto é a questão aqui do novo aplicativo deles, ó, pessoal. Saiu a questão aqui, você pode agora criar então o seu avatar com o seu rosto, inclusive esse avatar mexe a boca ali, você pode... É, tem uma representação sua no metaverso, tá? Funciona com qualquer celular, se você tem um celular, você pode já, já testar, inclusive, aí, tá? Vai, vai com o seu celular, e faz um teste para você ver como funciona. É muito bacana mesmo o aplicativo, tá? Inclusive, eu brinquei aqui, você pode pegar alguns tesouros aí pelo mapa, você já, eu cheguei a capturar aqui uns 2, 3 dólares aí pegando tesouro na rua de, de brincadeira, tá, pessoal? Então, se você quiser ganhar aqui algumas, alguns tokens do projeto, você pode baixar o aplicativo, tá? No, no Google Play ou App Store e você pode começar né, a interagir aqui com esse metaverso que eles estão criando. É tá? muito interessante mesmo. Não precisa ter aqui uh, não tem, precisa ter uma conexão aqui, não precisa fazer nada. Em uma transação com blockchain, você ganha esses tokens. Depois você pode sacar com o tempo. Tá? Tem vários updates interessantes aqui tá no blog deles, eu aconselho vocês a assistirem. Vou deixar todos os links aqui abaixo para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, aqui, muita coisa que eles estão colocando. O projeto não para aqui de desenvolver coisas novas. Tá? Eu realmente estou bem aqui animado com o projeto. Então, vamos falar um pouquinho, daqui a pouco, de preço, tá? Antes, eu quero mostrar para vocês também alguns vídeos interessantes aqui. Né? Por exemplo, aqui, ó, aqui um exemplo desse vídeo mostrando como funciona a questão da realidade aumentada. Ó. Basicamente, você pode criar uma, uma experiência de realidade aumentada em né, num terreno. Aqui, por exemplo, tem esse... esse... Não sei se é um ser aqui, que isso aqui, tá? Mas, basicamente, você vai poder uh, interagir aí, né? No mapa aqui, por exemplo, uma nave aqui do Star Wars, né? Então, você pode criar objetos aí de realidade aumentada em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive, uh, com isso, fazer jogos, né? Isso aqui é muito interessante, fazer jogos aí. Aqui, por exemplo, um tubarão no meio da rua aqui, tá? Então, você pode, com o seu telefone, você pode mapear isso aqui, né? E serve para várias coisas. Você pode, inclusive, fazer propagandas, né? Tem... tem uma série de aplicações muito interessantes. Esse projeto aqui realmente me deixou bastante animado aí. Tá, olha aqui outro exemplo também. Então, aqui tem vários vídeos na internet explicando, mostrando como funciona aqui né, as aplicações da, da OVR. Qualquer pessoa pode criar aqui com SDK, tá? Inclusive, no meu vídeo eu mostrei como você pode fazer isso, tá bom? Então, vamos comentar um pouquinho mais aqui sobre preço, porque o pessoal quer saber... Ah, outro detalhe também, aqui tem o Twitter deles aqui, ó, tem 42.600 pessoas aqui no Twitter. Tá crescendo bastante também, tá? Realmente, aqui isso é o metaverso, pessoal. É, voltar aí a explodir forte né, em 3 atcoins. esse aqui vai ser um projeto que vai com certeza ser um dos campeões aí, tá, então vou falar um pouquinho sobre preço aqui, estratégia de investimento vou mostrar para vocês aqui o que, que eu fiz também com o meu investimento aqui, tá pessoal porque eu comprei a 20 centavos né, o projeto há mais ou menos um ano, tá, então vamos olhar aqui o preço rapidamente, primeiro eu puxar aqui o CoinGecko, ah, também comentar para vocês aqui ó, vocês podem comprar esse projeto e algumas corretoras aqui, ó. se você for aqui na CoinGecko, vou deixar o link também abaixo você pode ir aqui em mercado Tá, aqui tem todos uh, os locais que você pode comprar aqui o, o projeto OVR, né? Então a gente tem aqui já na MEXC, tem na Gate.io, tem a BKX aqui, BitMart, BitGet, tem a Hotbit uh, e outros, outros lugares que eu não conheço aqui também, Bilax aqui também. Tá? Então o projeto aqui está cada vez mais saindo mais corretoras, né? Eu gostaria muito de ver ele saindo corretoras aqui maiores ainda, como a Binance, tá? Seria muito interessante mesmo. Tá, em termos de, de preço aqui, vamos puxar aqui o gráfico de preço. Tem um gráfico aqui, se não me engano, aqui também na Coingecko. Cadê aqui, ó? O preço tá aqui em relação ao dólar, tá? Vamos puxar o preço em relação ao dólar e puxar aqui o, o tamanho todo aqui, ó, No máximo. Então o projeto bateu aqui, ó, ele bateu a casa dos, dos quase 3, uh, bateu 2.90 dólares, 2.91 lá em março de 2021. Ele depois caiu aqui praticamente, ó, para 66 centavos, né? 65, e depois subiu de novo aqui para casa, aqui ó, dos 3 dólares e 25 com, a, com esse boom todo que metaverso teve. Tá, então, o projeto subiu bastante é, de preço, né? Agora aqui tá numa região que ele tá buscando aqui, né? Um fundo, né? Um topo, um aqui, um fundo ascendente, aqui nesse né, gráfico. Tá, vamos puxar aqui. Eu só tenho um gráfico em relação ao Ethereum, tá, pessoal. Então não é em relação ao dólar, ele tá em relação ao Ethereum. E em relação ao Ethereum, aqui ele perdeu bastante, tá? Então acho interessante a gente ficar ciente disso. Aqui ele subiu muito em relação ao Tá realmente incrível que esse pump que ele teve, né? E depois, aqui agora, ele está buscando aqui, ó, ele a gente está em uma tendência de baixa nesse momento aqui, né, nos tempos gráficos diário 4 horas e 1 hora, né, mas aqui se a gente puxar aqui, ó, também no semanal também está na tendência de baixa, se não me engano, é, semanal está na tendência de baixa, mas estamos buscando aqui agora no mensal, né, um, um, um fundo aqui ascendente né, para o preço, tá? Então aqui agora se a gente puxar o Fibonacci nessa região, a gente pode ver que o preço está aqui na região, ó, próxima de 3, 3, uh, 3 2, se a gente puxar aqui esse fundo, mais ou menos isso, tá aqui na região de 32, pegando suporte nessa região de 32, tá? Então, pessoal, uh, se o Bitcoin continuar aí, na minha opinião, continuar subindo, tá? Esse projeto tem um potencial muito grande. Vale lembrar que a dominância do Bitcoin tá muito baixa, tá? Então, não é um, não é um momento para tá se expondo muito. Na verdade, aqui eu tirei bastante lucro do projeto para ser honesto com vocês, tá? Uh, tô segurando muito pouco tokens re em relação ao que eu tinha antes, tá? Eu tirei lucro, botei em Bitcoin. Na verdade, se eu tivesse segurado esse projeto aqui, né, Em vez de colocar do Bitcoin, eu teria mais Bitcoin nesse momento, tá, pessoal? Mas eu tava realmente apreensivo com, com o mercado aí, né? A questão toda que a gente tava vivendo né? Um possível crash, tô comentando, tava comentando aí nos próximos nos últimos dois, três meses sobre isso. Então, eu comecei a a mover aí as altcoins para Bitcoin. Se eu tivesse segurado esse projeto aqui, eu teria mais Bitcoin aí na, na carteira, no final, tá? Mas, enfim... Então, esse projeto aqui, pessoal, ele corrigiu muito pouco, né? Dessa queda toda aqui, a gente tem uma correção de praticamente aqui, ó... Cerca de 36%, 37%, enquanto o Bitcoin corrigiu mais 50%, né? Então, isso mostra aqui que o projeto está cada vez aqui mais estável, tá? Muito bacana mesmo. Então, para mim, aqui, ó, uma região que seria interessante avaliar em relação ao Ethereum, seria essa região de 50%, tá? Que poderia levar o preço aí, tem, tem que estimar para onde seria, tá? Mas acho que o preço poderia ainda, talvez, retrair pra casa dos 1,50 1,60 e 50, 1 dólar 60, e pode dar uma oportunidade muito boa de compra, na minha opinião, tá bom? Só vale lembrar também aqui, ó, apelete para vocês, acompanha aqui a dominância do Bitcoin, né? Isso aqui é um fator muito importante, porque a dominância, nesse momento, se a gente puxar aqui o gráfico, ó, eu aqui no gráfico até inclusive mensal, a gente está numa região muito baixa, tá, então não é o momento de estar muito disposto em altcoins, tá, isso eu queria dizer para vocês, mas é um projeto que na parte fundamentalista é muito fantástico da OVR, eu tô, assim, muito feliz de ter encontrado esse projeto e ter apresentado para vocês, tá, realmente várias pessoas tiveram ganhos aí no projeto, agora, na minha opinião, quem tá buscando aí posicionamento, né, na minha opinião, é avaliar... Mais retração do projeto, que ele está esticado um pouco, na minha opinião, ainda. Pode buscar regiões mais abaixo aí de. É, para poder a gente fazer entradas, tá? Mas também, se você quiser expor um pouquinho, tá? Também é, é possível, né? Mas eu realmente é um projeto que vale a pena acompanhar aqui, eu tô acompanhando direto, tá? Participando, inclusive, do grupo Telegram deles, tá? Participe nos grupos aí, tá? Realmente é um projeto que eu tô bastante bullish aí no longo prazo. Então, participe no blog aqui também, leiam o blog deles, tá? Tem muita coisa interessante aqui, realmente eu fiquei bastante animado de ver aqui essas novidades que eles estão criando, tá? E para mim, a questão da Polygon realmente vai ser uma virada de chave, isso aqui vai mudar o jogo, o mudar o projeto aí, né? É, vai, vai impulsionar o preço bastante na minha opinião, tá bom? Então Vão com cautela aí, é um projeto bom, cuidado com a dominância do Bitcoin, tá? Mas é um projeto que na parte fundamentalista tá fantástico aí, acredito que só vai crescer se o mercado de criptomoedas continuar aí, né, subindo, tá bom, pessoal? Então, basicamente, esse aqui é o update que eu queria fazer pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, se você quiser mais vídeos de altcoins como essa aí, como projetos como VR, tá? Deixa seu like aí, comentário aqui abaixo e a gente se vê aí na próxima. Um abraço!